Oi, gurias! Tudo bom? Eu tô aqui hoje pra gente abrir a minha caixinha na Glambox no mês de abril. E sim, eu tô atrasada, mas eu tava viajando, quem acompanhou os vlogs viu. Então só agora eu consegui parar pra gravar. Já tá quase chegando a Glambox de maio, mas daí, assim que ela chegar eu posto aqui pra vocês também. Enquanto vamos abrir a de abril, que eu ainda tô aqui me segurando pra não tirar as coisas da caixinha e começar a usar. E a caixinha desse mês é com o tema. Dreams, ela é assim, rosinha, com essa estampa que parece uma galáxia, umas nuvens, algo assim. E o fundo é azul, com umas nuvenzinhas também. Eu achei bem bonitinha a caixa. E o fato dela ser com essa temática de sonhos, eu pensei em produtos mais hidratantes produtos mais relaxantes e para a hora do sono, assim. Então, por exemplo, máscara noturna, um hidratante facial noturno, coisas que realmente estejam relacionadas com a noite, com o sono, com sonhos, enfim. E aí, vamos abrir a caixinha para ver o que, que veio. Mas lembrando que eu tenho o cupom de desconto da Glambox e com ele vocês ganham até R$ 80,00 de desconto e um brinde especial na assinatura. E bora ver o que veio esse mês. Confesso que a caixinha tá bem leve, então eu tô um pouco preocupada porque normalmente ela vem mais pesadinha. E o primeiro produto, ele veio fora da caixinha, ele não cabe dentro. É uma máscara capilar, tá aqui do meu ladinho. Essa aqui é a explosão de brilho da DaBelle. Ela é indicada para cabelos opacos e sem vida. Ela tem pérolas de caviar e vinagre de hibisco. E aqui do ladinho, as máscaras da, da Belly dizem qual etapa do cronograma elas pertencem. Essa aqui é uma máscara de reconstrução. Ela promete tratamento profundo e restaurar a luminosidade. Esse potinho, ele é um pouco menor. Eu recebi da Belly algumas caixinhas atrás, uma máscara, uma máscara de hidratação também. Só que ela era um potão de quase um kg. Essa aqui tem 400 gramas. Eu achei um tamanho bem legal. Que aí não vem se dá tempo de usar tudo bonitinho. E o cheirinho, gente. Vamos Vamos ver. Nossa, é muito gostoso. Muito cheiroso. Tá aqui pra eu usar. Com certeza eu vou testar. E se vocês quiserem ver mais sobre ela, comenta aqui embaixo. Pesquisando na internet, essa máscara tá custando 27,99. É, e como ela é um pouco menor, ela também tem um preço mais reduzido. E aí agora, de fato, vamos abrir a caixa. <risos> <risos> Gente... Eu vou botar imagens aí para vocês verem como é que tá a caixinha, eu vou filmar para vocês verem com o celular, para vocês conseguirem ver de cima o estado da caixa. Mas tudo bem, vamos lá. Não vamos nos abalar por isso, vamos ver o que que vem aqui dentro. O primeiro produto que eu vejo quando eu abro a caixinha é uma ampolinha de tratamento. Essa aqui é da Jacques Janine, eu já testei outras ampolas da marca, vou deixar o vídeo aqui em cima nos cards para vocês. E ela é Nutri Power, revitaliza, promete extra maciez e realça o brilho. Ela tem ação instantânea e tem óleo de argã e óleo inca. Essas ampolinhas normalmente para mim duram umas 4 aplicações, então eu consigo fazer o tratamento com elas 4 com vezes no meu cabelo. Promete agir em 3 a 5 minutos e ela tem enxágue. Essa ampolinha tem 13ml e custa R$ 5,90. O segundo produto é um pigmento. Esse aqui é da Dudetina, é uma marca vegana. Ele tem 15 gramas e ele parece ser de um lilásinho, um meio rosa. É um rosa puxado para lilás, com bastante brilho. Eu vou usar com certeza, eu adoro quando vem maquiagem na caixinha. Só não sei se tem muita relação com o mundo dos sonhos, mas. Achei bem legal. Eu não conheço a marca, nunca usei nada deles. Já vi na internet muito sobre eles, mas nunca tive a oportunidade de pegar nenhum produto. E agora eu vou testar aqui. E esse pigmento com 1,5 gramas custa 15 reais. Aí sim, um produto que eu tava esperando vir nessa caixinha é hidratante, né? Esse aqui é o Epi Organic Hidratante com niacinamida, açaí e vitamina E. Promete hidratar e nutrir a pele, controlar a oleosidade e ressecamento. Ele é, é gluten-free, paraben-free, vegano e não testa em animais. Tem 87% dos ingredientes naturais. E não tem perfume. Eu já tenho um outro hidratante dessa marca, que é o que eu uso antes de fazer maquiagem, que é o On Face. E agora eu recebi outro deles, eu adoro. E esse aqui também é para o rosto. Então, eu já tenho um próximo para quando o meu acabar. Essa embalagem tem 60 gramas e é da marca Biosente. E os hidratantes da Biosente custam, em média, 39 reais Então, é um preço ok para um hidratante que eu estou curtindo bastante. e Eu espero que esse aqui seja... Parecido. E, de fato, não tem perfume. Isso é uma coisa que me deixa chateada, porque eu gosto de coisas com perfume. Mas como ele é muito bom, eu continuo usando mesmo sem perfume. E como é no rosto também, eu passo outros produtos por cima. Daí eu fico com o perfume do resto dos produtos. E aí não fica tudo brigando. Então eu gosto bastante e já tenho meu reserva para quando que eu tô usando acabar. Uma marca que já esteve na caixinha há alguns meses é a Ravena. E dessa vez veio um creme para as mãos. Ele tem óleo de amêndoas e manteiga de cupuaçu, promete um toque acetinado, rápida absorção e maciez. Uh, eu gosto de cremes para as mãos, embora não tenha o hábito de usar. Eu simplesmente esqueço. Então, eu vou deixar aqui na mesa para usar mais vezes. Ai, eu não vou deixar na mesa, não. <risos> Nossa, é muito doce. Ele tem cheiro de xarope de morango. Aquele xarope para garganta. Quando a gente tá muito ruim da tosse, tem aquele cheirinho. E eu sou traumatizada com esse cheiro, porque quando eu era criança eu tomava muito. Então, vou dar para minha mãe. Essa embalagem tem 60 gramas e custa 26. Reais. Então, é um preço bem ok, porque vem bastante. É uma embalagem grande, né? Então, acho bem ok e minha mãe vai ganhar de presente. O último produto da caixinha é um Bio Serum. Esse aqui, ele tem extrato de avelã, ácido hialurônico e vitamina E. Promete ajudar na remoção de células mortas, regenerar as fibras de colágeno, redução de rugas e linhas de expressão. Ele é da Skin Soul. Mas o meu parece que tem uma coisa dentro. Parece mofo. Eu, obviamente, não vou usar com esse negócio dentro. Eu vou mandar mensagem para para Glambox para ver se eles trocam, porque ele não tá ele tá lacrado e a data de validade dele é 2025, mas tem uma coisa apoiando dentro que parece muito que é mofo. Então eu vou mandar mensagem para eles para trocar. E vamos ver o que, que eles vão me dizer. Esse aqui é o último produto da Caixinha. Ele, esse, Eu já uso o primer dessa mesma linha. E eu amo, acho incrível. Essa marca não é barata. Esse produto custa 69,90. É o produto mais caro da Caixa. E eu queria muito usar, mas com esse negócio dentro não tem condição. Vou ter que ver o que eu vou fazer. Não, isso obviamente é um mofo, gente. Tem até pelinho. Não é possível. Então, eu vou mandar para eles para questionar e para ver o que, que a gente faz, se eu vou trocar ou se eu vou ganhar um novo. E aí, no próximo vídeo, eu conto para vocês o que, que ficou resolvido. Mas, por enquanto, era isso na minha caixinha do mês. Como eu falei, eu fiquei com um pouco de medo pela caixinha ser leve, e o medo se confirmou, que são produtos... que vieram bem, pouco, bem poucos produtos, e produtos pequenos, então não dá aquela impressão de estar tá uma caixinha recheada, ainda mais que um dos produtos veio por fora, né? Uh, mas em questão de valor também, não foi a caixinha mais cara que eu já recebi. Essa caixinha totalizou R$183,79. Então, foram várias questões aí. Vieram produtos pequenos, que não enchem os olhos. Produtos baratos, que fecharam um total que foi a mais baixa que eu já recebi em um ano e meio. Um produto vem mofado mesmo, estando na validade e lacrado infelizmente fiquei sim chateada com essa caixinha por todos esses problemas. E se tu gostou do vídeo, não esquece de dar um like e se inscrever no canal. Se tu quiser ver mais sobre algum produto em específico, comenta aqui embaixo que eu volto a trazer ele pra vocês. E a gente se vê no próximo. Um beijo e até. Tchau!